Olá! Nesse vídeo, irei ensinar vocês a como instalar o East City Primeiro, abra o seu navegador e busque pelo East City Download. Acesse esse link. Abrirá direto na pasta do East City Clique no instalador. Irá fazer o download do programa. Após finalizar o download, clique nele. Abrirá o setup. Clique em próximo e depois em instalar. Finalizar e a instalação estará concluída. É isso, pessoal. Obrigada.